Pepe, tu bota a minha vinheta para mim saber que eu vou entrar no ar, tá? Aí depois bota dos três de novo. aí, Bola Paraibanos. Cá estamos nós. Hoje é uma segunda-feira, 14 de janeiro de 2019. O melhor a opinião para quem tem pressa já está no ar. Jornalismo. Informação. Opinião humor, opinião para quem tem pressa. O meia hora está. Adriana Bezerra Que para toda a Paraíba, meus amigos e minha, minhas amigas, você agora pode ficar informado bem mais cedo dos fatos que ocorrem na Paraíba e vamos aos destaques do dia que serão não só notícias e sim opinião. Bastidores movimentados e muita tensão entre os 36 deputados estaduais da Paraíba por conta da indefinição do segundo bienio da eleição da Assembleia Legislativa. A expectativa é que João defina amanhã o um nome de consenso. Começa processo eleitoral em Cabedelo. Três convenções foram realizadas no final de semana e formalizaram Vitor Hugo e Marcos Patrício. Vitor Hugo, que esperava João Azevedo, teve que se contentar. Com João Gonçalves. Quem também. Esse não é queda? Quem também. Eu, que, que, que João é conhecido por gostar de, de, de muito enterro. Quem né? também. Que... Quem... Quem... É um mau agouro, Quem... é verdade. Quem também oficializou sua candidatura foi a ex-primeira-dama, Eneida Regis, que disputou com Leto e foi derrotada pelo PSD. E tem mais. João Pessoa tem o um maior aumento de passagens do Brasil que passou a vigorar desde ontem. Nós, pessoenses, teremos que desembolsar 40 centavos a mais. E Luiz Couto pode ser candidato a prefeito de João Pessoa. E o Fonte 83 deu uma notícia de que um super secretário de Luciano Cartacho foi citado na operação Triquest que desbaratou um esquema de venda de passagens fantasmas que partia de Brasília e daqui a pouco esse nome vai ser revelado com exclusividade no meia hora. Professor, super, super, super mesmo aqueles daqueles que que manda Chegado? que manda mandando. candidato a prefeita também, você... também, também, fortíssimo. Vamos começar pela Assembleia Legislativa eleição. Vamos lá. Vamos lá. É bom, Fabiano. É, essa eleição, eu nós tratamos isso em programas anteriores. É, hoje, essa semana nós deve a Assembleia deve caminhar para uma definição ou pelo menos para um anúncio, para a formalização né, do, do, do, do candidato, da candidata, do governador, dos dois, do governador Ricardo, do ex -governador Já Ricardo tá Coutinho. Já está certo que o primeiro é Adriano Galdino, é, que parece é isso A que questão para... agora é o segundo bienio. É o BN. segundo bienio, que é onde está a maior, onde existem vários candidatos. Né, uma das, talvez a preferida e apontada como a candidata do ex-governador Ricardo Coutinho e do atual governador João Azevedo, talvez seja a Cida Ramos mas ela não mas corre... aí a que... acho que a grande questão por trás aí é o seguinte é, me, pa... me parece que se da preferência quer dizer é, é, é próxima é do digamos assim das pétalas mais frondosas do jardim girassol de Ricardo Coutinho será Aquele que, que é João Ricardo, eu né? acho que agora vai ser realmente um grande teste não é professor para eu... ver até até que ponto está a sintonia entre João Azevedo e Ricardo Coutinho João vai brigar vai batalhar, vai fazer valer o poder da sua caneta para fazer sida a ricardista presidente da Assembleia no segundo bienio acho que essa é a questão chave e é o que a gente realmente precisa chamar, é, ficar atento para saber é. O, se é realmente essa sintonia é tão fina quanto eles gostam de parecer que é Isso. eu acho que Ricardo, é, é, nem eu acho que, que a atitude de Ricardo deve, deve, deve ser semelhante à que teve Lula com Dilma que Lula elegeu Dilma e foi fazer suas palestras e praticamente pouco interferiu no governo Dilma nas suas decisões. Acho que Lula queria manter essa distância para evitar que Dilma fosse vista como uma, uma, uma alguém sem, sem norte, sem, sem, autonomia. sem autonomia. Ao mesmo tempo, Dilma era uma a semelhança de João, né? Dilma era uma, uma técnica, uhum. é, não tinha experiência política, nunca, nunca tinha sido candidato, sequer a vereador, então Dilma foi logo à presidência da República. E João tem uma semelhança também, então eu acho que Ricardo nem pode também deixar João solto às feras, né? mas também não pode é, estabelecer um, uma presença, uma onipresença quase no, no, no governo. É? Você vê, se nós olharmos o, o, o secretariado, poucas mudanças aconteceram. Isso não foi porque João quis manter simplesmente Ricardo. Que Ricardo o governo deixa de Ricardo. Deixa governo só que parar para fazer certo. uma comemoração aqui. Não teve autonomia para bancar a seu próprio Deixa eu só parar para fazer né? uma comemoração aqui, ao vivo. Hum. É, nós temos agora no arroba Fabiano Gomes PB, 1400... Uau! 1.550 agora, 1.197. Esse númerozinho aqui, professor, que fica vizinho ao vivo. Isso é pessoas online nos assistindo. Esse aqui, ó. ó. Tô vendo. Ó. E quem tá assistindo tem, tem, tem acesso aos números, não tem? Já percebesse, né? Quando a gente fala, fez 200, sozinho... Não, Legal. mas o horário tá ajudando. 1.000... Esse aqui, ó. O número é esse. Vizinho. O cara é o cara. É por vizinho. isso que o microfone dele é dourado vizinho. e o nosso é Vizinho Prada, tá ao, vendo? ao vivo. <risos> 1.500... Uau! 1889, 1573, batendo recorde, 1.625, batendo recorde de audiência no Instagram. Pois graças o a cuide Deus. Cuide da sua saúde para estar aqui constantemente. E, e a você que está em casa. Mas o horário agora melhorou muito. Vai ajudar muito. Lembrando que nós estamos em outras plataformas, não é? Nós estamos no YouTube também. Eu só não sei qual é o endereço do YouTube, se alguém puder. Me ajudar. É o, Qual é? Sabe, é o do Fonto certeza. 83, né? É, mas tem um... Tem um, um, um, um, um e, eu não, e nós não estamos ainda ao vivo no Facebook. Vamos aí, minha gente. ajudem a gente. Nós não estamos... Aí. Tamo, sim. Tamo, estamos sim. Estamos sim. Mordeu Tamo a língua sim. agora. Estamos sim. Estamos no Facebook. Facebook é... facebook.com.br Fabiano Gomes PB. É, no Instagram... Também é Fabiano Gomes PB Se quiser acompanhar no Twitter Põe no Twitter também o link, por favor, no meu Twitter É de Carlos, tem a senha Arroba Fabiano Gomes PB E você pode deixar o seu comentário aqui Pra gente lendo, pra gente acompanhando Eu vou dar minha opinião sobre essa história da Assembleia, posso? Claro é... Qual é a preocupação de Ricardo com o segundo biênio? Porque. Não deveria segundo, ser de João, não, meu amigo? O segundo bienio. E, aí? Não, o candidato é. O candidato. No final do segundo bienio da Assembleia é Ricardo Vieira Coutinho. Peraí, você não disse semana passada que Ricardo não vai participar das eleições do, em 2022? Não, meu filho, é o segundo bienio. É para o governador, tá falando? É 22. Ah. <risos> Ricardo é o maior interessado, não é 20. justamente. Ah, tá bom. É, Ricardo é interessado. Justamente por conta disso, porque ele é... O candidato ao governo. O candidato ao governo. E, em sendo candidato ao governo, quem estiver com a cadeira de presidente na Assembleia, durante a mesa, durante a eleição... Influencia no ano, muito no ano decisivo da eleição. Influencia muito no ano decisivo da eleição. Por isso a preocupação de Ricardo, que vem a ser de João, minha gente, coloca uma coisa na cabeça. João nada mais é do que uma peça do projeto que é comandado por Ricardo com mão de ferro. E Aí, mais um bom motivo para a gente prestar muita atenção no desfecho dessa novela na Assembleia, porque vamos ver até que ponto João vai influir, vai realmente manifestar, na prática, o desejo de fazer um presidente da Assembleia absolutamente afinado com Ricardo Coutinho. Porque isso já vai dizer, acho que talvez seja o primeiro teste sobre, confina essa sintonia entre João Azevedo e Ricardo Coutinho, sem esquecer que, ainda que João tenha chegado lá como uma peça do projeto político de Ricardo, ele efetivamente, por todos os rigores da lei, é o cara que segura a caneta. E ele foi eleito, né? Ele pois tem é, toda e a não vão faltar pelo vozes, povo, aqueles, aqueles diabinhos que sopra no ouvido assim... De o turnamento, especialmente quem tem poder, não vão faltar essas vozes a estimulá-lo a conquistar o epicentro desse projeto. De ocupar efetivamente o epicentro desse de projeto. De deixa eu fazer só, só um, um, um adendo. É, eu confesso que não compreendo o porquê de Ricardo não confiar em algumas figuras que sempre deram gestos a ele de grandeza. Ricardo Barbosa, por exemplo, deixou, abandonou uma vida na política paraibana com os Cunha Lima. Ricardo foi o mais jovem secretário de município da história do Brasil quando Ronaldo foi prefeito pela primeira vez em Campina Grande foi quem deu emprego a Cássio Cunha-Lima e ele abandonou o grupo Cunha-Lima para ficar com o Ricardo em 2014. Tem os seus rompantes? Tem. Mas é leal com o Ricardo, ponto. Vamos lá. Adriano Galdino. Qual seria o problema de Adriano Galdino se reeleger como vários outros já se reelegeram na Assembleia? Rômulo, Arthur... Gilvan, Hinaldo, entre tantos outros. Meu segundo questionamento. O terceiro. Agra também era um cara de extrema confiança de Ricardo. É. E coloque confiança nisso. Inclusive, é, Agra... Tomou o lugar de, de, de uma pessoa também muito próxima Que era Nonato Bandeira né? Aí cá pra nós Se você pegar Nonato era alguém, muito próximo Dá o um poder meu alguém amigo Alguém que já foi testado Nesse processo todo Foi quem? Adriano Galdino Adriano passou quatro, dois anos na, na, na presidência da casa E em nenhum momento Adriano teve conflitos com o governo do estado Agora Tem um detalhe que vocês estão esquecendo hum. Não estou dizendo Nem querendo Que isso aconteça Estou apenas Qual é? Dando um exemplo Se faz a eleição Para o primeiro bienio Soma-se os votos Adriano Galdino é Eleito presidente da assembleia Legislativa, né? é assim? Hum. Imediatamente ele assenta-se no cargo de presidente da Assembleia. Ele pode só dizer assim, senhoras e senhores, declaro encerrada essa sessão. E acabou. Não, mas ele vai fazer isso não, nunca na de... vida não, dele. Só tô não, mas não tem, pode... uma, a, não tem uma lei que estabelece que a eleição deva ser feita do segundo biênio já nessa sessão? Porque não, não. Porque não, mas você acha que existe não, não. algum risco? Dergue... Não derrubaram, não. Do, uma mudança, não, mas exatamente, porque não, é, é, é, é, é... essa lei não foi sancionada ainda. Isso. Essa lei continua lá na cena, então está valendo ainda a lei anterior. É? É. Que estabelece a eleição as, dos dois biênios juntas. Vamos então, lá, Não haveria menos chance um disso. Agora, em relação. Peraí, mas deixa eu falar só sobre o Ricardo Barbosa, que você nominou aí. Eu não vou questionar a lealdade de Ricardo, de jeito nenhum. Agora, Ricardo é um dos caras que mais brigam com o Ricardo Coutinho. E se ele realmente nutria essa pretensão de ser tão confiável a ponto de ser ungido presidente da Assembleia no segundo biênio tão estratégico para Ricardo ele teria que realmente controlar as dosagens do diazepam dele, porque o que ele fez... A última, o último rompante de Ricardo, se o Ministério Público estivesse atento, daria processo para ambos, porque ele deixou muito claro ali, ele, questionando a demissão de um aliado à política dele, ele deixou muito claro da ingerência sobre a ocupação de cargos públicos. Então, sabe, não dá para confiar. E o último comentário é o seguinte... Não, essa, é nem na, essa, não é nem na Ricardo, ética, é, na, é, no, é, no, é no temperamento, não dá para confiar no temperamento. Ricardo também tem uma, uma, um estilo né, de escolher seus preferidos, já foram vários ao longo desses anos. Né? Agra, Estela, é, o, a bola da vez agora é Cida Ramos. É bom lembrar que Cida não é uma ricardista matriz, digamos assim. Não vem na, na, na origem. Ela chegou no projeto e depois de ele é ela, ela foi, foi, Ela entrou, ela no primeiro turno de 2010, não tem uma declaração dela favorável ao segundo turno. Tem no segundo. Não, não, tem não. No, segundo. Não, não. no segundo turno, Cida apoiou. Depois, claro, a, a vitória já estava praticamente certa. E ela entrou Como com... também Estela também não era, né? Estela chegou já na campanha de prefeito. Estela era. Foi, isso, Ricardo preteriu, preteriu Agra para colocar no lugar de Agra, candidato a reeleição, deixar de Agra. De, não, eu estou falando agra. que ela também não era do coletivo puro. Ela chegou, Sim, é, chegou depois. na eleição depois de Ricardo. Não, de o coletivo puro quase são poucos aqueles que vamos, ainda persistem vamos mudar, Todo o pessoal vamos que é próximo mudar, de Ricardo hoje não, não. Vamos mudar de assunto? É, passagens em João Pessoa 40 centavos a mais Senhoras A e minha senhores. questão principal é o seguinte é, Tarifa de coletivo Tem um impacto absolutamente profundo Na vida dos pessoenses Especialmente os que ganham menos né? Os trabalhadores do comércio Da indústria, enfim E aí, eu acho muito estranho Porque você, isso não é um, isso não é um valor Arbitrado por, pela empresa O município da aval e aí se convencionou dizer que esse número, esse, essa, essa, esse percentual de reajuste era encontrado depois de muitos cálculos de uma planilha de custos, é, de lucros, ver margem de lucro, desgaste da vida útil dos veículos, data base de motoristas, cobradores, e etc, etc. Agora, acontece que essa conta... Nunca foi pública, eu acho um absurdo isso. A falta de transparência nesses cálculos, porque se assentam diante de uma mesa em que sai um resultado que provoca um impacto drástico na vida financeira da população, dali se comunica sem mostrar esses números, isso é absolutamente Inaceitável. Oh, tem, há, tem, que clareza, um há que ter clareza, há que ter absoluta mandando, transparência oh, nessas contas. Tem um telespectador aqui mandando, é no seguinte, nós temos passagens mais caras do que Recife, Fortaleza, Mas foi o maior reajuste do Brasil, e Salvador, com trechos muito mais curtos. Não, aí eu né? te pergunto, além da falta de transparência, o que é um absurdo. E eu acho que aí cabe ao Ministério Público sair em defesa do cidadão sair em defesa da, do Pessoense, para determinar a clareza na realização Ora, desses casos. Oh, Adriana, cargos. é bom lembrar o seguinte, o último reajuste, nós tivemos dois comportamentos totalmente opostos do, do, do prefeito. Um, antes da eleição, em 2017, 2018, Luciano Cartaz chegou a recorrer à justiça para manter um aumento que foi dado abaixo da inflação, no, final, no início de 2017. Né? Esse, esse, esse processo todo se prolongou. 2000, é, fin, exatamente, 2000, esse processo todo se prolongou durante o ano. A justiça foi quem assegurou um, um aumento para cima de 10%. Ou seja, a justiça interveio na prefeitura para assegurar. Então, essa história de recorrer ao Ministério Público à Justiça é chover no molhado. Não há, não há nenhum. Olha, isso tudo cai na, no lombo do povo, principalmente o mais pobre, porque é quem, quem usa o, pois é, o serviço e, eu público de transforma. Essa, essa agora, ele de deu contas. aumento, de, ele agora, depois da eleição, ele deu 11% de aumento. A inflação abaixo de 4%, a inflação de 2018. Mas, o que é que justifica tudo, tudo isso? Essas, essas duas atitudes? Ou seja, o tempo dele é o político, tempo político óbvio. e, obviamente, o tempo dele tem a ver com interesses que não são os interesses dos trabalhadores, dos mais pobres que olha, usam Eu acho tão importante da transparência. A diferença é que esse, era o tipo de, esse é o tipo de conta que deveria ser feito por exemplo, em audiência pública. Não, e o pior, claro. sabe o que ó, eu Até sabe, onde, olha, a, por exemplo, olha, a população teria que fazer de, perguntas simples, ser, tipo, eu cadê ar-condicionado? Ar cadê sincero? o Wi-Fi? Deixa eu ser sincero, como eu sempre fui. É, eu não acho que o aumento, ele seja... É, Exorbitante exorbitante Ah, você anda você de não carro, acha? meu 11%. amigo Veja o que é o impacto de 40 centavos acima da inflação É não é porque eu sou empresário o, o pneu não subiu apenas 7% acima da inflação Sim, Fabiano, mas você tem que considerar mas, a eu, capacidade eu terminar, eu escutei, de pagamento eu escutei, eu escutei de quem o senhor, usa o sistema Eu escutei o senhor, eu escutei a senhora Você vai olhar só minuto? o interesse do patrão, do, posso do falar um empresário um É Até porque, não, isso eu, é uma concessão pública Eu escutei vossas excelências Vamos lá o preço do pneu, ele aumentou acima da inflação, muito mais da inflação. O diesel aumentou acima da inflação, muito mais acima da inflação. O salário dos motoristas e co cobradores subiram acima da inflação. Muito, muito mais. menos, muito menos. Não, não. Em relação aos outros não, Os outros, não, os outros não, aí, não. não, não. Esse pessoal... Não, não, não. Qual foi o percentual? Não, muito de, maior. De, de salário. Que é o grande, aliás, que é o grande Impactador. impacto no preço, no eu, no eu, preço acho, do, eu acho Eu acho que tem que ter o um aumento. Tá? Não, tem que ter um aumento, é que a gente está discutindo Agora, aqui, né? Se não é... Tem que ter, claro. Eu acho que teria... Olha, é um serviço público? É uma concessão o que pública? Eu, o que eu queria somente era... Tudo bem, vamos publicar o aumento, mas quais serão as contrapartidas do município. do município? Dois, acabar com essa enganação, com essa palhaçada do comitê escolher um preço e o prefeito para fazer média... Ou tentar fazer média Achar que está enganando alguém Jogar para baixo que... O que é um jogo de cena ah. Todo mundo sabe Até Enzo sabe? Enzo disse Papai, foi jogo de Oxe papai, esse prefeito Luciano, não, é, Lucelio, não menino, é Luciano Aí ele disse, não Luciano Pensa que o cabelo é besta O comitê gestor Aumenta lá para cima Ele cai 10 centavos fazer que ele derrubou Quer dizer, isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Isso é, isso, isso é desde isso. que eu era estudante que falou que é desse jeito. Tá. Todo ano é a mesma coisa. Para fechar o assunto, tem que dar transparência a esses cálculos, porque é um serviço público de utilidade pública com impacto muito sério. É preciso. E se esses números correspondem à verdade dos custos Ó, de manutenção 1458. da frota... 1.458. Um abraço para você que está no nosso Instagram. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. De verdade. Deixa eu mandar aqui, aqui alguns tá. alôs por favor. É, Denise, um abraço Denise é, Cecilda Gonçalves, obrigado Cecilva Obrigado pela audiência é, A Marta Dias, fica difícil nós aceitarmos um valor alto Sem ter qualidade Exatamente. de vida das empresas de, de serviços Diz aqui, mandar um abraço para Geroncio, Ger, Ger, Geroncio Alves. É, eu gostaria de deixar minha opinião sobre o aumento de passagem dos coletivos, porque eu moro no alto plano e faz 20 anos e não vejo mudança na frota velha que faz a linha... YouTube. Que faz a linha, que é YouTube, né? É. Mandar um abraço também aqui para a galera que está no YouTube, participe do nosso bate-papo que o professor... Que o, ó, tem aí, professor, tem uma opinião aí. Que o professor vai lendo 1.634 pessoas no nosso Instagram agora. 1.634. Então, eu dizia, Sim. transparência, inclusive que essas contas sejam feitas em audiência pública para o povo interferir e ter noção da realidade, da, da verdade destes números. Se eles correspondem à verdade e as empresas realmente tem essa demanda de 11% de reajuste, então é hora, já passou da hora da prefeitura pensar realmente em ter uma participação financeira nessa conta, porque é um serviço de utilidade pública e quem usa são justamente os mais vulneráveis, os mais pobres. Então, a prefeitura poderia, pelo menos, abrir mão né, de, de impostos, é para baratear não, não, isso. Não, não, de jeito nenhum. Eu, me desculpe, mas essa história, toda vez que tem que. Na, pra, na, na greve dos caminhoneiros, qual foi a, a solução? Rebaixar imposto, ou seja, distribuir o, o, o impacto. Os empresários continuam ganhando, mas quem paga é todo mundo. Alguém. Quando tem essa história de redução de imposto, é para transferir a conta. Para todo mundo, para quem imposto. Sim, mas paga independente imposto. se for via Eu imposto que... ou com aporte financeiro, como o dinheiro público é Não, nosso. Mas, sim, Não, mas, sim. Espera mas é diferente. Que, quem o, é o, que, o que recheia o cofre da prefeitura? O que precisa fazer? Aliás, Não é o contribuinte? Aliás, sim, mas peraí, mas é uma, é você está socializando os, a, o, a, os, ga, os, os custos, né? Que seriam impactados no preço do, capazes, do da passagem. Muitas prefeituras fazem né? isso agora, a, o, arcam com ônus, alguma coisa dessa conta, porque o trabalho é Agora, uma, uma questão também, mais importante também, é o seguinte: os, todos os prefeitos de João Pessoa, que eu conheço, que eu estou em João Pessoa há mais de 30 anos, todos eles se, se express, foram é, prefeitos é, que atuaram como, quase como representantes dos interesses dos, dos, dos donos das, mas, das grandes mas, empresas. Mas Ricardo em era chato. Sim, Ricardo era chato, Ricardo mas nunca sempre deixou. Sempre cobrava uma fatura. Sempre cobrava a fatura. Mas veja, nunca ninguém discutiu, por exemplo. Isso está levando caos, esse sistema de transporte está levando ao caos. João Pessoa, daqui a cinco anos, vai ficar inviável, inviável em termos, te, de, eu em te termos de mobilidade coisa. urbana. Eu, eu, eu conheço. Não cabe mais, então é preciso que. A narrativinha não está discutindo vem aí 100 essa questão. Milhões de dólares de bicho para isso. Não vem Para discutir uma alternativa. Esse negócio tem que acabar. É não, é, não é manter essa história, não. Tem que acabar. O povo vive. O povo, desde que eu era estudante, ou seja, há a, a, a, a mais de 20 anos atrás, a, a, andava na mesma, o povo anda do mesmo jeito, nas verdadeiras latas de sardinha. Porque, de pois é. Péssimo, é, ônibus como, horríveis. Como é injusto. É, é, eles se, não assentam, tem alternativa que se, eles se assentam a portas fechadas, fazem os seus cálculos e comunicam à população. Não há transparência, Exatamente. não há divulgação, Isso não é há compartilhamento de, desses números. E aí também não há... Da, da parte da, da, do município, uma cobrança muito clara, muito óbvia. Cadê o Wi-Fi? Cadê o ar-condicionado? Cadê a regularidade? O tem aumento da frota, a modernização da tem que frota. E aí nada. você é, não. É, não é, e você, tem você é, ainda é tem, é, ainda, é tem, ainda você tem Esse um lobby político terrível, nojento, vagabundo ordinário. Porque assim, não pode ter transporte alternativo, não pode ter um mototáxi, não pode ter um Uber, o Vamos que... interagir um pouco. O que disse, dizer pobre Não existe alternativa professor. Refém do monopólio de cadê os veículos sobre o trilhos, Wagner, O Wagner no YouTube. Se os formatos de programa ficasse no até às 14 horas, Vai tirar boa parte da audiência nos programas de raio de João Pessoa. Essa é a intenção, Wagner meu Nogueira. amigo. Valeu, Wagner. Obrigado, meu irmão. Essa é a intenção. Ó, oh, deixa, deixa eu trazer aqui... É... Não, é, é muito Trazer injusto, mais informações cara. aqui pra gente comentando que não dá não. Meia Monopólio não dá, não. caro monopólio caro e sem transparência e sem cobrança de melhoria dos serviços é fica tudo nessa miséria Luiz, né? Luiz Couto Luiz Couto seria pré-candidato dentro da, das minhas projeções porque que, tu acha eu, que não vai ser já, Ricardo eu já disse que Ricardo não é candidato hum. e Luiz Couto já se ensaia para ser candidato a prefeito de João Pessoa. Só se ele mudar para o PSB, aí ele vai. É. Não, mas ele pode ser candidato pelo PT. Pode né? ser, ele sempre pode. Aí, ah. Você está falando para ele ganhar, né? Não, para ele ganhar e é para ele querer ter uma... ser. O ele... ele... Couto mas só, só... tem mais pique para isso? É, aí, aí eu não sei. Isso aí realmente é uma questão que precisa ser vista. O PT sempre faz isso. É histórico, vai lá alguém da direção do PT, agora foi Jackson Macedo, lança Luiz Couto, sem conversar provavelmente com Luiz Couto, disse que vai discutir com a executiva. Aí Luiz Couto, daqui a pouco alguém vai perguntar a Luiz Couto da imprensa se Luiz Couto é candidato. Luiz Couto disse que a princípio não, mas que vai depender se, se for de candidato de consenso, ou seja, se tiver a benção de Ricardo Coutinho. E Como foi em 2018, ele entrou tardiamente na eleição Podia ter já, tá vários meses na campanha Entrou tardiamente na eleição Só quando o Ricardo deu a benção para ele ser candidato né? Então, não, Luiz Couto não, não quase, é um novo é um PT Luiz Couto em 2010 E quase apoio... levava vaga Só que saiu Sim. reclamando de falta de apoio Quer dizer, ele, Olha, o que, o que eu ouvi nos Adriana, bastidores Fecha em O que eu vi, né, o que eu ouvi de, de rumores Luiz Couto saiu da campanha se queixando do PT que foi mão fechada para ele e também de privilégios em relação Couto, a veneziano que Ricardo, se fecha, se, que Ricardo deu mais atenção a Venedo que a ele se queixa do mundo, todo mundo sabe que não na hora em que Ricardo colocou o boi, o boi Brabo o Boi Brabão lá, como é o nome dele? o presidente do partido que nunca foi presidente Edivaldo Rosas <risos> É, é, é, quando botaram Edivaldo Rosas na suplência de Luiz Couto... Não mistério, Rosas? Hã? Ah, Não mistério Rosas, essa manutenção quando, quando é Rosas, de Rosas? Quando Rosas foi para a suplência de Luiz Couto, ali foi o carimbo do colativo. E veneziano chegou a desistir, porque a gente sabe. Naquela sala onde eu despacho, a campanha de veneziano seria feita aqui... E eu iria fazer com o Dessel Contra aqui, a é campeão veneziano. O veneziano chegou a desistir. Porque nós arrumávamos na época um grande suplente para veneziano. Que era o empresário Arlan Rodrigues, dono da Marajó, filho de Zerinho, ex-prefeito de Cajazeiras. E Ricardo disse, não senhor, a suplência é minha e será de Valdo Rosa. Perdemos o suplente. Depois. O que ocorre? Tira a Divaldo Rosa daqui, coloca a cular com o Luiz Couto. O Vené ficou bra, brabo E Ricardo fez mais campanha para Luiz Couto, sim. Ricardo não queria que veneziano se elegesse. Foi nada. Claro que não queria, rapaz. Quem quer sobra? Quem quer sombra para morder? Agora, veneziano também... Veneziano... É entrou na campanha, é, e um erro que, que custou a derrota do de Luiz Couto, que foi, segundo o PT, segundo a, eu, eu cobrava muito isso, assim, perguntava por que aos petistas, a Charlton Machado, principalmente, por é que não se fazia uma campanha blocada, ou seja, a campanha de, de Luiz Veneziano era uma, a campanha de, de Luiz Couto era outra. Né? Porque eu, eu, eu, no começo da campanha, eu estava até hoje vivendo... Aí eu vi uma, uma entrevista que eu dei numa das rádios aqui de João Pessoa, antes da campanha, dizendo que Cássio achava que Cássio não, não, não, tinha, não tinha viabilidade eleitoral. Todo mundo gozou comigo, no um programa ficou hum. todo mundo tirando o olho comigo, achando que eu estava maluco e tal. E eu, eu expliquei por quê, mas a, e dizia que, que, que a chapa, agora, dizia que veneziano e, e, e Luiz Couto só, os dois só poderiam ser, ser eleitos, só teria viabilidade para os dois. A, a derrota de, de, de, de Luiz Couto foi por uma margem por nada. Um pequena de votos, então qualquer um ali poderia ter vencido a eleição. Rapidinho, quem mostrou prestígio mais uma vez foi Afraim Moraes Filho, trouxe a Paraíba, o presidente da Câmara Federal e futuro presidente também, Yonho. Para pedir é a cara é a cara, cara. De é a cara porque é o seguinte, <risos> Eduardo Cunha também fez quando, quando você mas quando quando ele veio pedir votos mas nós temos um um, um reduto eleitoral para presidente da da para votar na presa tão pequeno que o cara só vem aqui quando tem alguém de prestígio para trazê-lo. É 12, é 12 votos. então cunha. quando a disputa promete mas ser acirrado. Não é. né? Mas não é. Ele está sendo inteligente... candidato, inclusive, do PSL. Ele veio por, por, o governo, por questão... Vamos combinar que o, o governo de foi de inteligente de aí, aí a né? Pri a primeira vez... Não é inteligente, não. Ele se dobrou a, a candidatura. A primeira vez né? que Cunha veio... Sim, não foi, pode, não foi para uma, para uma, uma, uma manobra A, a primeira vez que Cunha veio, aí sim tinha uma disputa acirrada. Era três candidatos. Manoel Júnior trouxe Cunha trouxe cunha, mas agora não, agora Rodrigo veio mostrando o prestígio de Efraim Moraes Filho, que é do Den. Ele é o líder do, do, do, do, do é. DEM na, na câmera, né? Então só isso já é uma demonstração de prestígio. Vamos, vamos, vamos para os, os finalmente uhum. tá? Porque tem a, a su... gente tá respeitando o horário hoje, não, não tá? Não, não, já, já mudou já 20 minutos, ah, já passamos 20 minutos dos 40. Ah, Fazer e eu uma hora jurava agora... que não era 30 minutos. Não, já, já, já. Deixa eu ver como é que está a audiência aqui. Ui. O relógio. O relógio. Oh, 1.460, então eu vamos quero ficar, saber... rapaz. O relógio. Não. A turma quer mais não, uma não, hora. Eu quero saber quem é o secretário, o super secretário o que Zé tá enredado aí nessa operação. Eu acho que todos vocês que estão me assistindo agora ou ouvindo lembram do maior mico que eu paguei na história, quando apresentava o Tribuna Livre da TV Arapuã. valha me Deus. É, ia... Esse meme ganhou o Brasil todo. Porque eu recebi uma notícia de uma operação Caramba. da Polícia Federal. Impagável. Começava a ler a, a, a notícia. notícia. Da, o Gente, o Gente, da, da, agora! Da, da, da operação. E um amigo meu e um amigo meu. Foi, estava sendo denunciado. E eu, Debra, consegue, não? Tu consegue refazer aquele, aquela expressão que estava acho... assim: agora, urgente, agora, informação de última hora. Fala-me Deus. Pois bem, é... o nome da operação era Tickets. Tickets. E a Polícia Federal o desbaratou. O fato é que, a Polícia Federal agiu de tal forma, com tanta rapidez, que fez com que não chegássemos a, definitivamente, João Pessoa. Tá? Só que um dos advogados presos na operação um dos advogados presos da operação... Delatou. Não delatou, ele, ele, ele fez apenas... É, como é que se diz? Relatou como era que tinha chegado... Ah, A João Pessoa... Como é que tinha... Negociado. Eu não entendo como é que é esse esquema. Como é que, é que os caras faziam? Não sei entender. Eles, eles vendiam a, a, as, as mobs das, das polícias das polícias, não, do, dos, grandes, dos grandes municípios as, as, bilhetagens as... fantasmas. Biletagens fantasmas. Enfim, o operador disse em seu depoimento que negociava junto... A ah, Diego Tavares, Ui. o todo-poderoso Diego Tavares, Jesus, hoje secretário Zé. de Cidadania e Promoção Social, um dos prováveis candidatos a prefeito. Um dos prováveis. Ele relatou o seguinte, que começou a negociar em João Pessoa no seguinte sentido, de passar por Diego a conversa. E se encontraram no Meliá, em Brasília, que é um hotel de luxo, Meliá Brasil 21, e fez esse contato com Diego Tavares para que o esquema chegasse a capital paraibana. a Ibana isso tá, acho que está até liberado acho que não é nem segredo de justiça Y mas é. Diego topou chegou aqui porque o seguinte, não, uma porque coisa não deu é tempo a operação, antes de chegar aqui a operação foi mais rápida, entendeu? Ele não vai ser implicado, não. porque é uma coisa você desejar, você ir até assinar, é tipo o Triplex de Lula. Ó, nós tá temos que ir embora, olhar, porque hoje tal. tem estreia, tá? A gente tem que quebrar, porque tem hoje ainda aqui. Tem Lima Solto com placar digital, não é? falando tudo sobre a rodada do Campeonato Paraibano e a estreia de Gato Preto, o Jorge Filho também. Trazendo um resumo da área policial, tem rapidamente. Sangue e bola. Sangue e futebol. O que muita gente gosta e sabe que rola. É, não dá tempo para gente falar do final de semana animado, de Anitta? Sim, aqui. vamos lá, tá aqui, eu tenho aqui. ó. Ei, tu Tem viu? fotinha? Tem? Não, vi não. Tem, tem. Foi o que bombou. Cadê, Edson? Primeiro, vamos falar do fake primeiro, o fake news. Sim. Tá? Vamos desmitir o fake news. É, surgiu a informação, professor, de que Bolsonaro já como presidente teria chamado e condecorado a professora L, que salvou diversas crianças de uma creche em chamas. Em Goiânia, não foi, morreu também. Heroína nacional, exato. Até que a merecia. Notícia, é, mas a notícia infeliz, infelizmente é falsa. Não procede, é fake. E não há nenhuma condecoração para ela. É ver que Bolsonaro aproveita a ideia, né? Quem sabe. Quem sabe, né? E o problema Hulk, é que Bolsonaro anuncia, depois recua. O jogador faz... Hulk. É falso ou verdadeiro que vai criar o Ministério do... Recuo? O quê? Que ele vai... Con... É... Eu ouvi duas... Ou era o Ministério do Recuo, era o do Ctrl Z. Ou do Pino. <risos> ou do Pino. Porque nunca vi tanto recuo é... na vida. Só fizeram Tanta um levantamento, macharré. até hoje, dá um recuo por dia. nada ah, hum. danado. Um recu... A Folha fez o levantamento. é brincadeira. É verdade. É verdade. É verdade. Sai na Folha. É... Hulk... Anitta, David e Brasil, que é vieram participar do Feste Verão Paraíba no sábado. Não foram embora depois, não. Ficaram por aqui para curtir então? em lancha, né? Deu o que falar nas redes sociais no final de semana. Não tem final fotinha, de semana. não? Anitta resolveu ficar, parece que tá por aqui até hoje. Anitta está por hoje. aqui o anfitrião foi Hulk, né? Foi, vá-se embora, né? porque é por isso que tá chovendo Nunca vi tanta chuva O anfitrião chuva. foi Hulk, que recebeu a cantora em sua lancha A encheu de regalias David, da... David que é paraibano, David Brasil David Todo Brasil, mundo é. sabe, David Campina Grande Fez até um viral da piscininha Amor com a Anitta O assunto dominou e bombou as, as webs durante o final de semana É moído, viu? Veio com um novo namorado, ela tem um novo namorado Um cara bonitão, tá é? é? Aí tu queria que a mulher bonita daquela, famosa e rica, tivesse com um cabo feio? Meu Tem É, filho, Tem. feio pra quem ama, bonito me parece. Sei. Ó, vamos encerrando a live com 1.316. Bacana. Obrigada a vocês. 1. Dá 400... meu endereço, por favor? 1.458, na verdade. Ó, deixa eu ajudar aqui. Deixa eu Como pedir diz aqui a, a você. minha amiga, minha vamos amiga Toninha, uh, dá vamos um lá. endereço no meu Instagram. Vamos divulgar nossas redes sociais. A minha. É arroba Fabiano Gomes PB Em todas as plataformas É no Instagram É no Facebook E é no Twitter De Adriana Bezerra No Instagram É arroba Adriana jornalista. Arroba Adriana Jornalista Adriana é, Jornalista É? Please aí. aí você quer Você quer Por exemplo Lê Adriana Bezerra, acessa www.adrianabezerra.com.br Para você ler o professor Flávio Lúcio, eu tomei assim... Eu leio a Adriana todo dia, mas eu tô achando a Adriana muito calma, muito, assim, muito é, paciente... Não, quer que eu... não é a Adriana que eu conheci no portal tu Correio quer, tu, tu Na minha é sala nelas, Metendo né? o dedo na minha cara O diretor dela, ela metendo o dedo na minha cara Só olha assim, assim A Adriana não pode fazer isso O governo é patrocinado Não, pa, pa, Adriana Tá calminha Conquistei tá ela assim, sabia? Tá Enfiando o dedo na cara dele e tá esculhambando tá um bando tá com ele Tá tomando maracujina. <risos> Não, eu estou em paz, estou no momento bom. Já o professor Flávio Lúcio, você digita www.leiaflaviolúcio.com.br www.leiaflaviolúcio.com.br É cá para nós. O Instagram é Flávio Lúcio V. Quem quiser Flávio, acessar... arroba Flávio Lúcio V, é o Instagram do professor. Flávio Lúcio ver agora cá para nós é deixa eu dizer uma coisa eu tô aqui não é falando brincando mas eu estou aqui diante de dois craques da da, da, da comunicação são dois blogs que que dão o que falar que dão que dão muito o, o, o que falar Estão perguntando de novo aqui o seu, o seu professor. É Flávio... Lúcio V. Lúcio... No, no Instagram, né? Flávio Lúcio V. É isso? Isso, exato. É... São do dois grandes... Dois grandes... Jornalistas. É... Uma equipe que... Me faz... Me dá muito orgulho. Adriana. Estou perguntando o um seu novo aqui, Adriana. A, a Instagram, arroba Adriana Jornalista. Adriana. Jornalista. Adriana. Jornalista. Tá. Estou escrevendo aqui para povo, porque o povo pergunta, né? É, e a gente tem orgulho porque todos dois têm... Uma, uma caneta... Muito afiada Muito, muito, muito, muito, muito Muito mesmo É Vamos embora? Bora, ah. até amanhã, né? Tem um vídeo de Anitta Ah, tem um vídeo de Anitta Solta aí o vídeo de Anitta Piscininha, amor Piscininha Ótimo pra gente conversar E pra namorar muito Uhul! Bem, pra piscininha da parede. Você também. Ué, cadê? Olha a sereia?